Salve meus amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e realmente hoje eu vou ter que concordar com Nando Moura quando a gente fala de Game Awards, então bora pro vídeo que eu vou explicar pra vocês o que, que eu tô querendo dizer. Galera, e para quem não sabe, tá rolando uma promoção aqui no canal que é completamente gratuita, galera. E não é sorteio, pessoal. Cliquem aqui no link que está na descrição desse vídeo para você poder ganhar diamantes, V-Bucks, vários games que a gente tá premiando, quem participa das lives. É só participar, galera, você já vai começar a acumular o dinheiro virtual da live e depois você pode trocar pelo seu prêmio preferido aí. Beleza, galera? Clica aí e confere lá. Galera, o Game Awards foi ao ar essa quinta-feira passada no dia 6 de dezembro e trouxe premiações dos mais diversos gêneros no mundo dos jogos. Mas antes de eu falar do Game of the Year, a parte que eu estou concordando com Nando Moura e eu vou primeiro passar um pouquinho nos outros temas que eu quero dar uma pincelada com vocês, o que, que eu achei das premiações e falar também dos anúncios dos games que foram lá na Game Awards. Galera, o primeiro prêmio que me chateou demais foi o RPG do ano. Tava concorrendo basicamente, galera, Monster World... Tinha o game Dragon Quest 11 e tinha Pillars of Eternity 2 e alguns outros jogos que eu não vou citar aqui, mas eu queria destacar esses três em questão. Monster Hunter foi sorteado, sorteado não, foi premiado como RPG do ano, o que eu achei um equívoco muito grande, que me chateou simplesmente, sabe por quê galera? Porque Monster World gente é um jogo muito popular, mas de RPG ele não tem quase nada. Você vai montar o seu personagem, ele, ele tem sim elementos de RPG, de evolução e tal. Mas não se trata exclusivamente de um RPG. O RPG, galera, ele se destaca pela imersão que você tem na história, nos personagens que você vai cruzar o caminho. E não que tenha que ser um game single player, pessoal. Não me entendam assim. Mas os grandes RPGs que eu joguei até hoje que eu vou citar para vocês aqui um grande que vocês já conhecem, The Elder Scrolls V: Skyrim é um jogo single player e nem por isso The Elder Scrolls Online deixa de ser RPG porque ele tem uma linha de história, ele segue um, um, uma realmente uma imersão para quem joga e Monster Hunter World realmente, cara, eu não senti isso, eu simplesmente para mim foi aí eu, eu acho que a galera foi na vibe da onda que tá crescendo o jogo e tal, pressão, mídia. Cara, eu senti isso. Sabe, pra mim, dos concorrentes, quem que tinha que ganhar? Pillars of Eternity 2. Cara, tem muito elemento do, dos RPGs, Dungeons and Dragons, e o Pillars, cara, é muito imersivo na experiência para quem gosta de RPG, eu já fiz até algum, algumas gameplays aqui na, no canal E realmente, Pillars of Eternity, cara, é um baita do RPG que tinha, levo, tinha que levar Detalhe, galera, que eu quero falar aqui pra vocês Cara, eu senti falta do Kingdom Come Deliverance um baita jogo, pessoal, com a imersão, praticamente um simulador medieval. As batalhas, os sistemas dele, cara, são muito perfeitos. A imersão no personagem principal, que é o Henry, realmente você se sente é, comovido pela história dele. E nem participou da premiação, nem foi sorteado. Já fiz também lives de Kingdom Come aqui no canal. E um jogo espetacular e, digamos, de passagem. Era um projeto indie que ganhou uma dimensão muito grande e que fez um baita de um sucesso no início desse ano. E nem lá no RPG tava na premiação de RPG. Então, para mim, foi um grande equívoco aí. Eu senti tristeza, gente, em... em o Monster Hunter ganhar, apesar de ser um baita jogo, mas não merecia prêmio de RPG de forma alguma, galera. Aqui eu falo pra vocês que eu votaria sem dúvida no Pillars of Eternity, apesar do Dragon Quest 1 também tá um jogo lindo, mas Pillars muito mais RPG raiz... Do que, desculpa gente, Monster Hunter é um RPGzinho no telinha. Me desculpa. Galera, além de outras premiações que aqui eu não vou falar para vocês porque não me tem, não, não me interessou. Mas tiver tivemos alguns anúncios de jogos, gente, que eu queria até deixar um, aqui um parênteses para vocês tomarem cuidado. Eu tava, eu fiz a transmissão ao vivo para quem acompanhou tem aí no canal também a transmissão da Game Award. Muitos trailers bonitos e poucas gameplays mostrando o que que realmente vem por aí. Eu quero falar basicamente aqui, gente, dois jogos que me chamaram a atenção que eu acho que realmente pode nos surpreender. O primeiro dele é o Far Cry, especificamente o New Dawn, que vai ser uma experiência pós-apocalíptica e que, <risos> convenhamos, galera, falar o de 76 foi realmente aí uma triste lançamento para quem é muito fã da franquia como eu e nem perdi meu dinheiro comprando aquele negócio que eu falei gente esse negócio online não vai dar certo e não deu mas vamos voltar ao assunto o new down praticamente uma dlc do far cry ele traz um mundo pós apocalíptico mas não mostrou muita coisa galera mostrou alguns elementos ali que eu senti do Mad Max, misturado com Raid, um jogo de Xbox que eu joguei demais também, um bom jogo. E vamos esperar, galera, para ver o que, que vai ser, porque trailer bonito a gente já está cansado. Eu quero ver gameplay, funcionalidade, o que, que o jogo tem para oferecer. O outro lançamento que eu quero falar para vocês é o Raid 2, que esse aí eu acho que vai vir espetacular, tá pessoal? O Raid 1... Teve muita gente que criticou, mas o jogo é muito legal, achei muito interessante a ideia do game. Eu espero que o 2, eles acabem melhorando um pouco das mecânicas que eram ruins. No 1, um, por exemplo, gente, a diversidade é, de inimigos era muito pouco diverso o, o, a, os inimigos que você encontrava durante o jogo, mas Raid 2 eu acho que vai vir um baita jogo aí pode esperar, coisa boa tá? e do, do, o último que realmente me chamou atenção foi Mortal Kombat 11 que a galera começa a viajar demais no trailer, gente, me desculpa, mas Realmente o trailer é legal, bacana, show de bola. Ah, tem coisas que escondidas que dão, gente, é um trailer mostrando Mortal Kombat do jeito que sempre foi. Muito gore, muito sangue, pancadaria, mostra detalhes do X-ray, aqueles golpes que quebram e tal, bem bacana. Mas eu não tenho dúvida. Mortal Kombat esse aí eu ponho minha mão no fogo, vai ser um baita jogo. Não precisam se preocupar que o jogo vai ser muito legal. Antes da gente ir para o Game of the Year, eu queria falar de uma, de uma foto que a galera tá meio que pagando pau na internet. Quando os três cabeças Master da Nintendo... O da Xbox e da PlayStation se juntaram no palco para falar que tem que ser unido. Oh, gente, me desculpa, galera, a hipocrisia ali estava é, é, abundante. Porque, pô, agora que o PlayStation começou a falar de crossplay e por aí vai, gente. Não vamos ficar se enganando com é, imagem para querer vender mais antes de as coisas. É, realmente concretamente acontecerem pessoal é muito bonito um discurso no, no game of the year no, no game awards lá é muito bonito mas e, e é funcionalmente o que, que vai mudar pra gente realmente o que, que muda todos nós amamos um game todo mundo já sabe isso e falar pra nós não cara então assim eu só queria falar esse detalhe aí porque eu achei uma besteira cara assim legal beleza mas e aí funcionalmente o que, que vocês vão fazer para beneficiar nós, nós jogadores, gamers, que consumimos os jogos de vocês, que cada vez estão mais caros. Lembrem disso, viu, galera? É, é meio que botar pano nos quentes para a gente esquecer aí um pouquinho do, do, do preço, da, da, da, das decepções do ano. Vamos ao que interessa The Game of the Year. Todo mundo já está cansado de saber que foi God of War 4. Mas, minha opinião sincera, singela, sem rodeios e que, infelizmente, é a mesma do Nando Moura. Por que eu tô falando do Nando Moura, gente? É porque eu não vou muito com a cara dele, eu acho ele meio valentão, meio xinga demais, cyberbullying, mas o tema do vídeo não é esse. O que que acontece, galera? God of War é um jogo inacreditavelmente bonito, lindo, maravilhoso não quero tirar o mérito de ter ganhado certo pessoal mas vamos aos fatos na meta quando você vai no site Metacritic você vê que a nota do God of War tá em 94 e o Red Dead tá em 97 o que que é o Metacritic gente eles juntam os principais sites que avaliam jogos. E o Metacritic, a avaliação do God, está menor do que o do Red. Mas e daí, Colosso, se está menor, você, e a sua opinião, o que, que é? É o, é o seguinte, pessoal. Eu acho que o God realmente é, reiniciou o seu modo de jogo. Contando mais uma história, meio que um filme e tal. Só que eu tenho um detalhe, gente, que me incomoda muito no God. O que, que é? Você enfrenta os seus inimigos, você mata eles, eles somem. Eu acho que a questão do gore, a, a, a violência, a sanguinolência no, no, no God deram uma diminuída e isso eu senti muita falta no God of War. Convenhamos, galera, vou falar um pouco agora do outro lado da moeda. Quando você pega o Red Dead, eu, eu avalio um jogo muito pelo quê? A imersão que ele vai te trazer. O Red Dead ele te traz uma imersão absolutamente realista da época que o jogo se passa. Você tem uma liberdade, um capricho extremo galera, que eu vi nos detalhes. Eu senti que os detalhes do Red Dead estão mais refinados do que do God of War. Apesar de que não tem uma crítica realmente é, grande a ser feita do God, mas sinceramente pessoal, é difícil você conseguir bater um game como Red Dead. Apesar de quando. É, sabe o que eu senti quando eu estava vendo? Desculpa pessoal. Eu, eu senti que a galera meio que quis não deixar o pessoal que produziu o God of War desanimar. E eu sou muito fã de jogos single player também. Então eu senti que a galera do Game Awards falou: não, os caras fizeram um trabalho magnífico. Apesar. Isso é o meu sentimento, minha singela opinião, galera. Apesar de Red Dead ser melhor do que God, vamos dar o prêmio pro God, cara. Os caras lutaram, correram atrás e tal. É o meu sentimento, não é absoluto. Vocês têm a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acharam aqui nos comentários. Foi justo, não foi? Quem que vocês queriam que vencesse? Basicamente, gente, é isso. Pois bem, amigos, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistirem até agora. Não deixem de comentar, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo. E não deixem de dar opinião a respeito desse assunto tão polêmico. Beleza, pessoal? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau!